Irmãos amados, saiba que emagrecer é muito bom. Você quer receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Muito simples, se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como eu perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Bom, uh, um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga. Se tu tem gordura na barriga, emagrecer vai tirar aquela gordura da barriga, vai perder a sua barriguinha. Não precisa ir na academia para perder a barriga. A menos que tu queira. Bom, cada um cada um, tem o seu livre arbítrio, não posso obrigar ninguém, sabe, né? Cada um é cada um. Mas saiba que emagrecer sempre foi uma coisa boa de se fazer.